Vai pra academia, mano. Eu, eu tô começando a sentir já que eu, eu preciso ir pra academia, tá ligado? Pra ter o resultado melhor, pra acelerar o resultado, né? Só que eu tô sentindo que eu vou fazer isso só ano que vem. Eu quero testar esse ano na calistenia. Aí esse ano eu vou botar aí os dias tudo. Calistenia. Aí ano que vem pra academia. Meu Deus, o ano já tá acabando, mano. É bom que vai rapidinho, né? 15 o ano já tá acabando e não sair do platina. Desiste não, Diego, bora que dá, mano alguém, alguém aí que já saiu do platina, galera Vocês conseguem perceber um bom ponto? Eu lembro que quando eu era noobinho E tava subindo de ela assim Aí eu sempre via uns pontos que eu tava melhorando Tipo, caralho, agora eu consigo observar um mini mapa, cara, o minimapa com a ward que eu botei Se liga, família, eu, eu sou paciente, eu não tô nem aí, viu? Eu não tô nem aí. Fui, Kindas. Tá mato, guardado aí, cipão. Não pau. mata, tá, pra caralho. Não mata. Vamos só tirar um dano dele, só. Pô, não, não vai nem tirar a vida dele, galera, se liga. Não, ele joga com double Tenacity tipo... Pô, que merda, hein, galera? Eu não arrumei nada, velho. Talvez ah. tenha um Viego top, hein, mas... Não, ele foi pegado a Boron, bicho. Cara, o esquema a gente precisa ignorar. Topside, porque esse boneco aqui é muito, muito meme, velho. Tem da merda é mortal. Esse boneco é embaçado, né, velho? Eu, eu, eu sinto que o Trinda ele é aquele boneco que ele só morre se ele quiser, tá ligado? Pensador com quem? Todo do com o um Kindinho, paizão. Esse aqui é o Kindinho da galera, né? Não sei se eu gostei de ser ficado, não, mano. Vem família, vem família! Que que é isso? Ah, tá, tirei o spell, pelo menos. Boa, garoto, isso, velho, isso Caramba, esse gank foi o gank mais improvável da minha vida, mano E deu certo, tá ligado? Que louco, velho Ter um PC ajuda bastante também, a subir de ela ajuda, mano Mas eu peguei challenge jogando com 20 de FPS, velho Mano, mano PC, eu... ter PC pra subir de ela é o maior mito do mundo é... Não tem isso aí não é, só tipo se assim, foi, tipo, injogável Ele, tipo, ele injogável ajuda, mesmo. porque, tipo, igual o meu caso Eu tinha um boneco que ele, eu tinha um boneco não Tinha um PC que ele desligava uma partida, sim uma partida não O PC desligava, mano, ele só desligava Então, porra, aí era foda, né Mas se você tem um PC que roda, pelo menos, mesmo lagado Dá pra você lidar a, a jogar lagado, mano Tipo eu, aí eu comecei a jogar de tanque que Eu descobri, cara, dá pra ser útil de, de tanque e lagado, né Aqui é nóis, se foi nós tem uma exclamação elo, né Olha esse gank dos cria Pera aí, eu tô sem campeão aqui, velho. E meu ADC morreu lá atrás pro Mantra? Pô, my bad, Que né? jogo perigoso, é? hein, mano. <risos> tá perigoso, mas tá... Eu consegui participar duas vezes, velho. Tamo jogando. Tô indo, tô indo, tô indo. O Vega podia vir também, 30 mano. Sem wish, 30% sem Ush. Tá, vou esperar ele aqui, hein, mano. Vou esperar ele. Tem que ser no um 30%. Eu não consigo chegar nele mais, Kindy, infelizmente. Uh! Mas matei. Eu pego, eu pego. Quer ir, quer ir, quer ir. Eu pego, 100%. Ah, agora agora. Então, bora. Ah, para com isso. <risos> Não precisava dessa kill, velho. Tava tá, vou pegar uma aqui, tá bom. Vai lá, vai lá. Foi bom isso. Caralho. Eu solo assim. ele. Ele tá na Disney. Eu solo mesmo. É, só aí você vai assim. assolando. Né? Solo sim. Pô, mano. Será que é muito ruim eu tacar a rodas só pra mim, né, velho? Mas vou tacar. Ah, vai pega ir. aí, pô. A barcada vai acabar. Passei né? tá mal. Só... Morrer poucas pessoas no bot que eu tô feliz, velho Valeu, trinda Ai, mano, morreu todo mundo do bot, hein, mano Pelo menos levaram o Viego E eu e o Quindim é podem pegar a barricada, gente é Flashou também Vai flashando, vai flashando Pode ficar com medo aí, viu, doidão Vem o C, então Vem o C, então, doidinho Vem o C, então Tô puta aqui, Kindim. Vem o C, bobão, aí, ó Toma. Caralho, deixei o time forte, hein, mano. Pai que, hein, família. É sobre isso. Tá, mas eu vou matar o Viego aqui. Vamos, família. Ninguém consegue pular a parede, não, mano. Dá tiro pela parede aí, pai. Aí, ó. Ele vai pular, mano. Vou tentar não deixar de te matar, velho. Boa, cara. Eu esse boneco, velho. Também, véi. Achei esse boneco embaçado, véi. Tipo, véi. O jogo não chegou nem perto de ficar difícil ainda, mano. Ele vai ficar mais do que isso ainda. É zero, ele morreu, véi. Acho que eu mato esse cara, véi. Se passar, eu vivo, velho. Falei. Só de ouvir a sua voz, já me sinto bem. Skate, família! Tô vivo mesmo, mano? Como é que é? é essas porra, mano. Serve pra isso. Não, tipo, o item não, não olha é eu, olha o seguinte, eu tá ligado? Mas eu acho que tem que ir melhor, né? Shield! Ô leva a torre! Mano, vocês acreditam que eu fiquei vivo porque eu potei? Marquinhos, me ajuda, Marquinhos. Não consigo, velho. Eu tenho 100 de vida. Meu, cara, é sério o que ele fez? Se eu morrer faço. pro 30, dá uma pegada. O pai é chato, Kidin. Relaxa, relaxa. Eu tenho TP, te tá? Eu tenho ah! que qualquer coisa. Acho que não tem, não, mano. Vai, vai, vai farmar top lá. E aí, galera? A Júlia falou que o eu namorado não... dela não quer não... liberar não... o caramujo. É. O, que que era... o que que eu faço? Ela falou, Júlia, conhece a reciprocidade? Então, se você quer que seu namorado libera o seu caramujo, faz um agrado pra ele, mano. Libera o seu primeiro, mano. Já liberei, Marquinhos? Júlia, então eu não sei, não, mano. E aí, galera? Ué, ela já liberou, mano. Eu não esperava que ela ia falar isso, não. É sério que você ainda não deixou o like? Já deixa nos comentários aí. Será que o Lord Semi iria aprovar esse Ramos? Aproveita e ativa o sininho, paizão. Eu já não guivo não. Luto ele com tranquilidade, mano. Ó o Trinda, ó o Trinda, pagando de gostoso. Ah, mano, o caçadinho tá limpando ali atrás, velho. Eu não posso morrer não, galera, porque senão não é Baron Eu vou ficar puxando bot, então Pode puxar, esse pode lado. puxar, velho Aqui já deu ruim pra caralho É sério que eles vão me dar chase em vez de ir em Baron, mano? A gente give o Baron e pega T2 mid e bot, não é, mano? Ah, pode ser o primeiro Baron, não tem muita importância Ai, velho, o caçadinho tá mid Cadê a Zeri? Desanima de mim, não, Zeri Zeri, Zeri, Zeri, Zeri, Zeri, Zeri, Zeri, Zeri Por favor Por favor, dá meu ah, ah, mano E aí, pra defender isso aqui, velho, fodeu A gente Eu... tem que juntar esse bar pra... Eu vou tentar defender, mano. Ó, ó, trollou, trollou, trollou, trollou. Trollaram, trollaram, trollaram. Ele me mata, mano. Eu não posso encostar nele, velho. Né? Puxei o cara, viga. Mata ele, brother. Sério que esse Viego não morreu, cara. Sabe o que é o mais doido, Kid? Esse jogo que a gente já perdeu desde a Champions Select, a gente já levou mais torre que os caras, mano. Sim. Tipo, como, mano? Caralho. Não pode, não pode. Ó. Oh. É, eu fight 5 vezes. Ó, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Se fizer pick-off, é nóis. Nice, mano. Tem que tomar cuidado Mano, por mim, nós continuávamos no caçadinho aqui, oh, junto com a bot Que aí é tá no 30. Mano, tem que dar outro pick-off, tá ligado? Aproveita que o Lucian morreu, ó. Olha eu, olha eu, Quindim, olha eu, Quindim, olha eu, Só vai aí, mano. Lançando uma braba aqui, velho. Eu tô chegando. Mano, deixei os caras super low, mano. Cuidado uh. pra você não morrer, Quindim. Tá, mas Boa, só volta tem... agora, tira assim o um negocinho dele, faz o drag Ah, fião, eu vou dar um jeito de te pegar, mano, não adianta o, Safado O, o tá aí, brother. Tô vendo Eu quero lutar com ele, mano, posso? Não posso Tô por trás, Kidji, tô por trás, Kidji Eu tô indo, tô... Eu tô indo Só que sem post-choque, vem, vem, vem, vem, vem Kidji Eu pego, eu pego, pegou, pego, eu pego, eu pego, eu pego, pego. MEU DEUS! Caralho! GGs! Não dá, né? Eu vou dar B aqui e vou comprar um cronômetro. Tá, peraí. um cronômetro não tem perigo de uma O Guerreiro que renovou os que deu sangue. Pera rapidão, mano. Preciso concentrar aqui, Mano, deu muito tupi bom aqui, TP no mid, TP, Ah, mano, ele vai matar todo mundo. Segurei ele aqui um pouco. Nossa! Nossa, dá GG mid! Dá GG! Meu Deus, galera! Ganhamos! Ganhamos! Mano, ganhamos o um jogo que era praticamente impossível de ganhar, mano. Bate palma aí, galera. Papo reto, bate palma. Ai, cadê o bagulho de bater palma aqui que eu tinha, mano? Tá, maluco Quindinho, vou ler uma mensagem aqui junto com você E aí, Quindinho Dá uma dica pra quem quer começar a jogar ranqueada Mas tem muita insegurança Olha, assim Quando eu peguei level 30 Aí libera... Quando você pega 30, libera ranking, né? No caso Aí ah. nunca tive medo, tá ligado? Eu sempre espamei muita ranqueja Também Porque, mano, você não tem nada a perder, tá ligado? É um elo num joguinho de fada Então não faz sentido você ter medo Resumindo, mano Olha o que você que que deve estar tá falando pra nós, ô Yuri Você tá com medo de jogar ranque num joguinho das fadas que todo ano reseta o elo, todo ano reseta. Aí você tá com medo, tá com a insegurança de jogar, mano. Você só joga e já era, mano. Você é foda-se, ah, perdi. Os que faz o tô Nem aí vai jogando. Resumindo, é isso, mano. <migus> I'm looking clean Made a couple bands on my side It's only green By the split up